Você sabe qual a diferença entre ciência e tecnologia? Para resumir bem, ciência é teoria, tecnologia é prática. Agora pense em um país igual ao Brasil, que só produz ciência e não produz tecnologia. O Brasil é muito blá blá blá e pouca ação, pouca atitude. E por que o Brasil vai falir em até 5 anos? Justamente porque não produz tecnologia. E o setor de maior rentabilidade do Brasil, que é o agronegócio, será afetado por empresas que estão criando carne de boi, frango, porco e peixe a partir de células-tronco. Acho que você já entendeu o recado, não é? Gastam-se milhões de reais no setor agropecuário brasileiro e o que o Brasil vai fazer com tanta terra, gado, frango, suínos, etc. Depois que a empresa Memphis Meats estiver em total atividade, você vai entender todo esse conceito econômico depois que assistir ao vídeo que vou soltar agora. Assista! Bom, agora que você assistiu ao vídeo e entendeu o conceito econômico, vamos entender o conceito tecnológico disso. Células são blocos de construções de todos os alimentos que consumimos. E na empresa Meats, as células são a base de toda a empresa. Eles produzem alimentos adquirindo células de alta qualidade de animais e cultivando-as em carne, como se fosse uma fazenda em pequena escala, eliminando algumas etapas do processo atual, como criar e processar animais. E assim eles poderão levar carne saborosa e nutritiva à sua mesa. Acontece que, ao produzir carne do nível celular, é possível garantir o mais alto nível de qualidade em todas as etapas, mantendo os benefícios da carne convencional, tornando os produtos mais saudáveis nutritivos e seguros. Pense em uma carne sem hormônios, anabolizantes, conservantes e outros químicos que produzem danos à saúde, que usa significativamente menos insumos de terra, água, energia e alimentos, evitando desperdício e reduzindo dramaticamente as emissões de gases de efeito estufa. Você entende porque o Brasil não precisa de reforma da Previdência? Entende agora que o Brasil precisa de tecnologia. E quando falo isso, digo que precisa reativar o parque industrial, fabricar aqui dentro e vender para o mundo. É só isso o que vai salvar o Brasil. Porque se não for assim, continuaremos a privatizar, até chegar a hora que não terá mais o que privatizar. E quando essa hora chegar, o que o governo vai fazer? Vai privatizar você? Só para finalizar, é importante lembrar que o Brasil é um dos países que ocupa as primeiras posições no ranking de pesquisas de célula-tronco. Só que fica apenas na pesquisa, não coloca nada em prática, não facilita a vida dos empresários e investidores. E com isso vai ficando na teoria, no discurso do blá-blá-blá, proferidos por políticos sem o preparo mínimo para ocupar o cargo que ocupam. E o Brasil fica sempre atrás dos países que superam o discurso demagogo de ética e religião e saem na frente no mundo dos negócios, forçando economias emergentes igual a do Brasil a comer nas mãos de quem investe não só em ciência, mas também em tecnologia.